Olá, eu sou William Silva. A música é Que Ele Cresça, Digmar Marques, tudo bem? É, eu conhecia essa música na versão do Davi Sasser, é, eu nunca tinha ouvido ela nessa versão assim inteira, né? Mas vamos lá. A introdução da música é ré. Em seguida, Ré com nona, só que é um Ré com nona um pouco diferente, né? E Ré com quarta. Tudo bem? Tá? É exatamente nessa posição que eu tô fazendo aqui, tá? Ó, ele começa aqui, ó. A primeira parte aqui, baixo em Ré, tá bom? Sem novidade, né? É... Aqui você não vai fazer o acorde cheio, tá? É... Porque pelo que eu ouvi aqui da música, ele só bate a quinta de Ré e a terça aqui. Depois que é Lá e Fá sustenido, né? Depois vem, ainda em Ré, Lá e Mi. E depois, Lá e Sol, que é a quarta de Ré, tudo bem? Aí tem uma rítmica aqui. Beleza? Agora eu vou fazer as duas mãos juntas, devagar. mesmo não tem muita coisa na música tá é, me desculpa aí até até bem simples a introdução e é, a música vai começar então aqui né Mas... Menos de mim Si menor Lá Menos de mim E sol, tá? É, eu vou tocar devagar aqui Na mesma rítmica Si menor Lá Sol Tá vendo a parte do menos de mim? De novo a parte do que ele cresça que ele cresça, mi menor que eu diminua sol que ele apareça si menor que eu me constranja lá com a sua glória mi menor com todo o seu amor sol infinita humildade si menor servo de todos os irmãos